Um abriu sua metamax, está escrito no conectation, você aperta esses três pontinhos, isso, os três pontinhos conectar aos sites, isso é manual connect pode clicar aperta selecionar todos select all, lá bota tudo logo, lá embaixo, lá em cima ó. você faz tudo de uma vez só tá, tá? agora próximo conectar-se pronto Agora já tá verde lá em cima, tá vendo? Tá conectado tá. a carteira aí do lado. Tá vendo o botãozinho do lado? Sim, Agora senhor. você pode apertar em que é cadastrar, comprar, tanto faz. Push? Isso, pode clicar. Você clicou? Sim. Deixa eu ver se... Isso, aí a Metamax reconheceu, tá? Reconheceu porque tá conectada, viu? Se não tiver, tem que conectar. Ele vai abrir a fatura. É, o okay. próximo. Tá, aqui apareceu já o valor aqui. Isso, o valor com a taxa do gás. Confirma? Confirma. Ô, oh o Jason. Jason. Sim. Ô, oh Jason. Agora você vai na Metamax. Verifica se tá pendente. Deixa abrir. É, vai lá embaixo tá vendo tá, é, interação concluído com sucesso ok agora espera que ele vai mostrar o seu ID tá vendo concluído ali ó cor verdinho quer dizer que o, já saiu do pendente tá okay. Espera o um momento que ele vai te mostrar o ID se você esperar ele já te mostra o seu ID de cadastro tá pendendo o conto tá? Pronto, aí ah, okay. o seu ID de cadastro, viu? Só copia aí e já tá feito com sucesso.